Outra coisa, e as contas zeradas, o candidato tem que se explicar como foi que ele desenvolveu a campanha, se ele apresentar contas zeradas. Agora, nas eleições de 2022, são poucas contas zeradas nesses cargos que a gente vai ter aí no pleito. Mas nas municipais, vocês sabem da grande quantidade de prestação zerada. Mas precisa dizer como é que desenvolveu a campanha.